Este vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. O conceito a ser introduzido aqui é o da álgebra dos termos sobre uma dada assinatura na sua versão heterogênea, isto é, em que podemos ter termos de diferentes gêneros. O conjunto dos termos sobre uma certa assinatura é denotado por TmSigma. Iremos agora definir uma interpretação para os símbolos da assinatura sobre esse conjunto. Com um pouco de sorte, essa estrutura será uma sigma-álgebra. Vejamos. A interpretação dos símbolos da assinatura, como usual, é definida em dois passos. No caso de um símbolo de constante... Sabemos que este símbolo sigma está dentro da camada de objetos com gênero S. Vamos tirar proveito disso agora dizendo que a interpretação deste símbolo será justamente este objeto. No caso de símbolos de função com aridade não vazia, a segunda cláusula da definição de sigma termos nos garante que, dados termos com os gêneros apropriados, este objeto também é um termo do gênero S. Nesta função, a aridade S1 até SM nos diz onde devemos buscar os objetos de entrada desta função e o gênero S nos diz em qual camada está o objeto de saída dessa função. Note pelo que dissemos antes que T1 até tm são objetos das camadas certas, graças à restrição que foi dada nesta cláusula, onde, tendo em vista a segunda cláusula da definição de σ termos, sabemos que podemos usar o termo sigma de t1 até tm como objeto de tm σ do gênero S, que pode ser usado como saída para essa função. O único possível ponto fraco dessa definição na demonstração de que esta estrutura se trata de uma sigma-álgebra, é que precisamos garantir que o universo desta álgebra é habitado. A maneira mais simples de fazer isso é considerar que todos os gêneros são não-vacuosos. Seja porque temos um objeto daquele gênero dado por um símbolo de constante do gênero apropriado, seja porque temos também um objeto daquele gênero dado por um... Termo funcional com aquele gênero. Para os próximos resultados, iremos assumir que Tm σ caligráfico é de fato uma sigma-álgebra. No primeiro destes resultados, tendo em vista a definição de denotação de sigma-termo sobre uma dada álgebra, sabemos que a denotação consiste em um morfismo S-indexado que respeita a estrutura dos sigma-termos. Se estes sigma-termos de fato consistem no domínio de uma sigma-álgebra, então, estamos falando de um sigma homomorfismo. Para o próximo resultado, eu preciso introduzir o conceito de sobrecarga, mesmo que seja apenas para evitá-la. A sobrecarga é muito usual na prática, quando, por exemplo, sobre a aritmética, usamos o mesmo símbolo para a operação binária de subtração e para a operação unária, que produz a inversa aditiva de um certo objeto. 2 menos 3 é igual a menos 1. Ou quando, na teoria dos conjuntos, falamos em complemento relativo, como uma operação binária, e em complemento absoluto, como um caso particular da primeira operação. Pois bem, a sobrecarga pode gerar problemas de ambiguidade de leitura. Em particular, para o próximo resultado em que queremos discutir livre geração, a sobrecarga pode destruir a possibilidade de decomposição única de uma certa expressão linguística, vista agora como um dos objetos do domínio da álgebra dos termos. Vale notar que existe uma solução muito simples para a sobrecarga, a saber escrever os símbolos de função em suas versões anotadas, diferenciando assim o sigma do tipo W flechinha S do sigma do tipo W' flechinha S', por exemplo, colocando esses tipos como sobrescritos. Retornemos agora à construção da álgebra dos termos. Descrita inicialmente top-down como a menor álgebra com uma certa propriedade, podemos também construí-la bottom-up. Basta começar agora, para cada gênero Szinho, do conjunto vazio daquele gênero. A primeira cláusula da construção do conjunto dos termos nos diz que agora, no passo zero, podemos vir a colocar símbolos de constante como objetos do gênero S. Na próxima etapa, aplicamos os símbolos de função a objetos que já tenham sido construídos aqui do gênero S ou de outros gêneros e adicionamos, eventualmente, novos termos. Seguimos construindo, adicionando cada vez mais termos pela aplicação dos símbolos de função, produzindo objetos da álgebra dos termos. E no limite, construímos o conjunto de todos os termos do gênero S, Conjunto esse que sabemos ser não vazio pela hipótese de que temos uma sigma álgebra. E, portanto, mesmo sem símbolos de constante para colocar no passo zero, em algum dos outros passos, haverá pelo menos um objeto do gênero S, construído usando símbolos de função. Com a hipótese de não sobrecarga, sabemos que o mesmo objeto não pode aparecer em dois lugares diferentes. Para verificar agora que a álgebra dos termos é livremente arada, Recorde que estes termos podem ser representados como árvores. E pense em qual é o critério de identidade para árvores. Bem, uma das maneiras de implementar esse critério é comparando as árvores da raiz até as folhas, digamos, em pré-ordem, seguindo em profundidade, da raiz até as folhas, da esquerda para a direita. Neste caso, a cláusula de definição de livre geração. Que diz que cada operação deve ser injetiva, é garantida pelo fato de que duas árvores que sejam iguais na sua raiz também devem ser iguais nas suas subárvores, recursivamente. Por outro lado, se os símbolos de função forem distintos, o critério de identidade de árvores já vai falhar diretamente na raiz. Agora, se os símbolos forem símbolos de constante, precisamos mostrar apenas que a sua interpretação não estava no conjunto inicial, a partir do qual fizemos a nossa geração. Mas o conjunto inicial era vazio. Logo, trata-se de uma álgebra livremente gerada. Agora que sabemos que ela é livremente gerada, sabemos que há uma forma do princípio da indução estrutural associado e este princípio da indução pode ser usado para demonstrar que a denotação de um termo na álgebra dos termos é sempre ele próprio.